Sejam bem-vindos ao canal tutos e a mais um vídeo da série Easy Slides. Hoje você vai aprender como colocar um vídeo de fundo aqui no programa. Bem, o Slides Slides só aceita vídeos em formato AVI. Então se você baixar um vídeo em MP4, 3GP, não importa o formato, você vai ter que convertê-lo para AVI. E para isso tem um programinha muito legal chamado Format Factory, que o link para download dele vai estar na descrição do vídeo. Para você... Baixar e instalar, você vai abrir o programa, vai clicar aqui nessa barrinha de vídeo e vai selecionar aqui a VI Clique em Add File e adiciona aí o vídeo que você baixou Depois dá um OK e clique em Start Quando terminar ele vai tocar uma musiquinha E daí você clica aqui em Output Folder que Ele vai lhe redirecionar para a pasta de destino de arquivos convertidos E de lá você pode copiar e colar em qualquer canto do computador que fique mais fácil para você encontrar Ok? Então, depois daí de converter o seu vídeo, você volta para cá para os slides, vem aqui em vídeo e clica aqui nessa setinha aqui, olha, nessa pasta com essa seta azul. Pode ser que ele abra já o local onde todos os vídeos do programa estão, no caso meu aqui já está aberto na área de trabalho, eu salvei o meu vídeo aqui na área de trabalho. Então, vou selecionar ele aqui e clicar em abrir, ok? Você pode ver aqui o formato que é em AVI. Agora, para adicionar em item, você vai voltar aqui para as pastas e vai selecionar um desses daqui tá? No caso, eu vou selecionar o padrão daqui do dos Slides Aí você vai vir aqui em definir Vai clicar aqui onde tem vídeo nenhum Daí você vai marcar essa terceira opção aqui, olha E aí você pode selecionar O vídeo que você quer, no caso eu vou Selecionar o vídeo que a gente adicionou lá Então, clique em abrir Para ter certeza, é só dar um tocar E só dar um OK Pronto Ele vai aparecer aqui vídeo específico Isso significa que tem um vídeo atribuído A esse item aqui Então eu vou passar ele pra cá, para a área de projeção, e vou dar um V. Olha aí. E o vídeo de fundo já está funcionando aí na sua apresentação. Bem, por hoje é só, vou ficando por aqui. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like. Compartilhe nas redes sociais, isso ajuda bastante na divulgação. Inscreva-se no canal para ficar por dentro de tudo que está acontecendo. E também não esqueça de curtir a nossa fanpage lá no Facebook que vai estar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Qualquer dúvida que ficou, ou alguma sugestão de vídeo, por favor postem nos comentários ou entrem lá no site e mandem uma pergunta por lá ou alguma sugestão, ok? Então é isso, falou!